Nessinha, daqui a pouquinho você volta com mais informações, Volto, até mais, Até mais. 7 horas e 15 minutinhos agora, vamos juntos, eu e você até as 8h55 da manhã aqui no nosso DF no ar, eu já começo o programa de hoje conversando com meu amigo Rafael Cadengue porque 18 criminosos surgiram da cadeia pública de Cristalina em Goiás Distante aí, mais ou menos uns 140 quilômetros aqui de Brasília. As imagens que você vai ver agora, eu já tive a oportunidade de acompanhar essas imagens, Cadengue. São impressionantes. Bom dia. Olá, Juliano, tudo bem? Bom dia. Uma ótima terça-feira para você que está acompanhando o DF no ar. Olha só, que imagem surreal, gente. Uma imagem mesmo impressionante que aconteceu na tarde dessa segunda-feira lá em Cristalina. Na ocasião aí 18 presos. Fugiram pela porta da frente do presídio, apenas pulando